Olá, minha gente do bem, minha gente que ama a cultura, que ama o povo brasileiro, a cultura brasileira, a cultura dos povos originários, a cultura popular, a cultura erudita, todo tipo de cultura. Eu estou muito feliz de estar estreando esse programa Jeca Total e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem está aqui na minha companhia. Esse programa é uma realização da Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto e da Secretaria de Comunicação do mesmo PT daqui de Ribeirão Preto. Mas antes de qualquer coisa, muita gente vai se perguntar se por que esse programa chama Jeca Total, que na verdade é o nome do meu canal também aqui no YouTube. Então, eu vou mostrar para vocês, vou pedir licença para pegar meus óculos aqui, porque eu já estou precisando deles... E vou ler uma letra, a letra de uma canção que chama, que é homônima do programa, certo? Jeca Total, na qual Gilberto Gil diz o seguinte, ó. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, presente passado, representante da gente no Senado. Em plena sessão, defendendo um projeto que eleva o teto salarial do sertão. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, doente, curado, representante da gente na sala, de fronte da televisão, assistindo Gabriela, viver tantas cores, dores da emancipação. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, um ente querido, representante da gente no Olimpo da imaginação. Imaginacionando o que seria a criação de um ditado dito popular, mito da mitologia brasileira. Jeca total deve ser Jeca Tatu, um tempo perdido. Interessante a maneira do tempo ter perdição. Quer dizer, se perder, no correr, decorrer da história, glória, decadência, memória, era de aquários ou mera ilusão. Jeca total deve ser Jeca Tatu, Jorge Salomão. E com essa letra do Gilberto Gil, eu apresento para vocês minha querida Mariângela Quartim, que vai conversar comigo aqui hoje sobre cultura, política e sobre o que mais nós quisermos. Tudo bem com você, querida? Tudo bem. Com você. <risos> Mari, eu vou te fazer uma pergunta, começando. Sim. Que eu vou fazer tá. a todo mundo que vier aqui, mas sem esperar uma definição.. É, conclusiva, uhum. definitiva, porque ela, eu sei que ela já não existe. Mas eu pretendo fazer um, um inventário de né, que meus amigos, pessoas que produzem cultura, que, que, que gerem cultura, né, o que elas pensam sobre a cultura e como elas definem cultura. Para você, o que é cultura? Bom, cultura é muito difícil de, de definir. Eu, eu diria que quase impossível. né? É uma... É, cultura, ela é viva, ela é transformadora, é, ela caminha com o tempo, ela se transporta. É, mas de uma forma muito simples, é, quando você está fora do Brasil, é, qual o documento que você apresenta? Passaporte. Sim. Muito bem. Aqui no Brasil você apresenta uma carteira de identidade. Para mim é o que é a cultura, uhum. né? Uma carteira de identidade traz ali os meus ancestrais, é, traz ali o meu nome, traz ali que período eu, eu, eu vivi, traz um pouco da minha história. Então, eu acho que cultura é, é isso, né? Cultura é, é a identidade individual e a identidade coletiva quando a gente fala de nação. Você, eu ouvi uma colega outro dia falando que eu achei muito interessante, que ela falou que a cultura é aquilo que liga a gente à existência depois do cordão umbilical você concorda com isso? Eu acho que depois e antes. Eu acho que não só depois. Depois é a sua é, cultura. Mas é, você é uma coxa de retalhos, na verdade. Né? É uhum. o que a gente estava uhum. já comentando antes em relação ao gosto musical. Uhum. É, você traz um pouco daquilo que os seus ancestrais, que seus pais, seus tios... Seus irmãos mais velhos é, gostavam. Então, eu acho que na identidade, na cultura individual, também é assim. Né? Você traz a memória. Né? Você traz a memória da sua família. Você traz a memória das pessoas que conviveram com você. Uhum. Né? Que é o seu maior patrimônio. Né? Gente, a Mariângela não está aqui com a gente é, porque ela é minha amiga, porque ela é simpática. Não, porque ela tem uma história... Uma história de muito tempo na gestão cultural da cidade, seja no âmbito público ou no âmbito privado. Sua formação é biologia, se, né? não estou errado. mas não. eu acho que você nunca se trabalhou bom, com né? biologia. Eu, eu trabalhei acho que uns seis anos, é por aí, não foi muito não. Agora conta um pouquinho, é, eu queria conversar com o pessoal também, porque a gente se conheceu, né? Quando a gente teve, e esse programa vai falar de cultura e de política sempre, uhum. a gente se conheceu num momento muito especial para essa cidade, que a gente perdeu, que era o um momento que havia uma coligação de um partido da social democracia brasileira com o partido dos trabalhadores, em Ribeirão Preto, e que não há dúvida, eu moro aqui há 33 anos, eu nunca vi uma administração melhor do que naquela época. É, foi naquele momento que você... Quando você foi diretora do Teatro Municipal, que você começou a gerir cultura ou veio antes? Se veio antes, conta para mim, até ali, o que, que você fez na área da gestão cultural? Não, na, na, na cultura, eu, eu saí, na verdade, é, do, do meio acadêmico, né? Eu, eu saí do meio acadêmico e fui é, para a orquestra. E fui por uma necessidade, não tinha ideia... Do que acontecia na orquestra. Quer dizer, eu gostava, mas não, não tinha ideia do que era uma produção, sabe? Isso para mim era uma coisa é, que não pertencia ao meu universo, né? E, mas por motivos, é, por outros motivos, motivos profissionais, mesmo eu tive de ir para lá. E daí pronto, eu fui para a orquestra sinfônica e aí eu larguei todas as outras coisas e, e fiquei com a cultura. Então, na verdade, eu, eu antes trabalhei em laboratório, eu sou, eu sou é, citopatologista, uhum. é, eu trabalhei em laboratório, eu dei aula de biologia, é, eu, dei, eu, eu cuidei de um, do departamento que, que, que tocava as atividades extracurriculares dos alunos. Ali a coisa começou a me pegar, porque eu saí da aula e eu vi que toda aquela coisa de hemeroteca, de aula de teatro, de aula de, de, de música, aquilo abria muito a minha relação com os alunos e uhum. a minha possibilidade de transmitir conhecimento para eles através das artes. E, e depois eu fui para a orquestra, mas sem pretensão. E de lá... Acabou tudo. E foi, isso foi até você ir para a direção do Teatro Municipal. Eu só queria, sim. assim, para quem está nos assistindo, esse programa tem, tem, tem uma função de. Eu quero deixar tudo claro, quero que todo mundo entenda. A Mari falou de hemeroteca agora. Uhum. A hemeroteca é uma biblioteca de jornais, vamos sim, dizer assim, para ficar. É. Onde se guarda os jornais. Tudo, né? Eu lembro de ir na, na hemeroteca do jornal Cidade aqui, que era muito é interessante. Nem sei onde está aquela hemeroteca agora. Depois é disso, importante. então, você foi para a direção do Teatro Municipal? Eu fui, eu, eu acumulei durante um, um período, né, e fui para a direção do Teatro Municipal e tu, do Teatro de Arena. Eu é, aprendi, é um, é um Mari, eu, eu comecei a aprender o que era produção gestão cultural exatamente nesse, mo nesse momento, né, que a gente estava com o poder da cidade. Você foi, com você aconteceu a mesma coisa? Eu não sabia, não tinha ideia de produção. De repente eu tinha que estar tá produzindo no um show do Gilberto Gil, do Paralama de Sucesso. Eu tinha que pensar num transformador que, que suportasse a quantidade de energia elétrica que ia puxar para os refletores. Eu não fazia a menor ideia disso. É. Aconteceu mesmo com a você? A mesma coisa. A mesma coisa. Eu, eu fiquei, estava eu na orquestra, né, e estava junto com o Roberto Mentiu, que comecei com o Roberto que foi uma coisa muito boa porque o Roberto também estava começando. Sim. Então é, aquele conhecimento eu pude é, ir acumulando, mas ele pedia quando a primeira vez que ele falou precisa providenciar as partes, eu falei meu Deus será que as partes se dão bem? <risos> Né? E a coisa, eu falei, eu preciso providenciar, deve estar tendo algum problema. Então, ah, mas aí eu aprendi que, que parte é a, a partitura uhum. individual de, de cada um dos instrumentos que compõem a orquestra. Uhum. Mas é, foi assim, um aprendizado e ele era exigente, né? E eu tentei me aplicar, ser uma boa aluna e... E, e é, muito, é muito interessante. Mas de toda essa época, o que eu gosto mais é hoje olhar e ver as sementes que ficaram. Uhum. As pessoas que ficaram. Uhum. Né? Dizer, Você diz o as guardinha, pessoas. O guardinha que estava lá e que também se envolveu com aquilo tudo e hoje é secretário do departamento de música da USP. Ah, é? O Valdir. O Valdir era a guardinha. Ah, que bacana. Entendeu? Então é. você vai vendo isso e as pessoas se envolvendo e as pessoas crescendo profissionalmente e contribuindo, entendendo o que é cultura e contribuindo com A Gisele Haddad. Você foi minha aluna. Dade. Ah, é? <risos> é? Olha só. A Gisele está fazendo um trabalho fantástico, fantástico. ali com a orquestra, né? Ela me com um o um último livro. É. muito um Trabalho bacana. de memória e ela tem um, um cuidado muito grande, porque. E ninguém mexe né? na sala onde ninguém entra, não. Ela entra com as luvas, porque ela, bom, ela cuida da, da, da memória da orquestra e da história da orquestra. Então, ela, ela coloca ali no, no, nos guardados, né? ela arquiva tudo, ela data tudo. Então, é, hoje a orquestra tem... A orquestra que está fazendo 100 anos, né? uhum. fez 100 anos agora em, em maio, é isso, né? O eu faz sei, em outubro. Não. São duas datas importantes para a orquestra, maio e outubro. Mas ela está fazendo 100 anos, quer dizer. É uma senhora, né? experiente. E a, e a Gisele tem toda essa história é, absolutamente guardada, preservada. Mas, gente, eu, eu quero aproveitar só para pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar, entendeu? E aí na tela também nós temos um que é... QR Code, que é o código QR que está ali. Se você apontar o seu celular, você pode doar né, através do Pix. Está aí o um nome, aninhafavoreto, arroba yahoo.com.br. Porque a gente está começando agora e, e a gente tem que bancar toda essa estrutura. Vocês estão vendo que nós estamos num estúdio bacana, né, cedido a gente. Então, por favor, colabore e compartilhe para que a gente leve esse papo sobre cultura a mais gente. Mas, Mari, eu queria que você me explicasse o seguinte... Foi ali que você tomou contato com a música de concerto, trabalhando na orquestra, ou foi ali que você ampliou o teu gosto pela música de concerto? E como foi esse flerte com a ópera? Olha, foi ali que eu ampliei. Eu sempre gostei de música. Né? Música sempre foi um fio condutor para eu conseguir construir meu pensamento. Né? E para eu adquirir conhecimento. Eu sempre precisei é, da música, né? então ela, ela, é um, ela é um complemento. E eu sempre gostei de música, mas eu gostava, eu gosto muito e, e, e gostava muito. Gostava, não gosto muito. E fui formada com música popular, né? então Chico, Caetano, é, eu cresci nesse, nesse ambiente, música italiana, porque meu pai gostava muito. Mas quando para mim, a música italiana e a música de ópera era a minha memória afetiva em relação ao meu pai. Mas não era um, uma escolha minha. Uhum. Né? Era aquilo que eu ouvia do meu pai. Quando eu fui para a orquestra, eu me apaixonei. Eu realmente me apaixonei. E aí começou a fazer um, um sentido pessoal e individual, não mais herdado mas um, um, um, um gosto próprio é, da ópera. Né? E, e, e eu acho, quando eu vejo as óperas, as óperas são sempre... Primeiro que ópera sempre foi um, um, uma arte popular. Né? Música erudita a gente chama hoje, mas ela foi a música popular da sua época. Inclusive, né? começou a ser praticada por aqueles compositores que eram considerados compositores menores. Exatamente. Né, que iam para a busca cantada. Não eram letrados, aquelas... uhum. né? não eram letrados eram... eles tinham o um dom uhum. e aí eles se associavam a alguém é, que também tinha o um dom, mas não era erudito, era popular. Ele trazia, as óperas traziam exatamente o acontecimento cotidiano o que acontecia na rua, nas ruas o que acontecia dentro dos palácios dos né é, mas se você pega a ópera ela, ela você reconhece você fala isso foi em outro tempo alguém colocou o que está acontecendo hoje uhum. em outro tempo vestiram o que está acontecendo hoje de outra época uhum. né mas e foi assim que eu me apaixonei exatamente por essa por essa transmissão da da, da coisa contemporânea, uhum. né? Um baricota tá para mim é você produziu óperas aqui, né, pela orquestra, Sim. mas depois você você trabalhou também com a sua própria produtora produzindo orquestra independentemente Dessa orquestra aqui, né? Você montando orquestras de cachê, contratando músicos, uma, uma... Com, como é esse processo? Conta para quem está nos assistindo, porque eu, eu, eu vi uma aula do Sérgio Freitas, meu amigo, que foi meu professor também, ele fez uma pergunta, o que é ópera? Uhum. Lá na Universidade de Santa Catarina, estadual, a é, E uma menina respondeu, uma canção de duas horas. <risos> É só isso, uma canção de duas horas. O que é uma ópera? Olha, eu acho que uma ópera, ela tem tanta energia, porque é, as pessoas, as pessoas que, se, que participam de uma ópera, que são muitas, né? É, eu vou dar um exemplo, vou pegar um número de uma das, das óperas é, que eu produzi com a Malena, que sempre foi minha minha sócia quando a gente produziu ópera, né? porque, na verdade, com a orquestra, eu fiz uma só, hum. que foi a primeira orquestra, a primeira ópera, que é a, a orquestra contemporânea, né? porque com uma orquestra de 100 anos, você tem que falar também período de orquestra, <risos> claro, claro, né? mas o or que a orquestra claro. contemporânea é? fez. É, e depois eu fiz outras, mas tinham 120 pessoas, entre técnicos, entre artistas, entre artistas, quando eu digo é músico, cantor... Né? e os técnicos iluminador figurinista cenógrafo é, é, a, a pessoa que está fazendo a gravação camareira né? camareira é tanta gente hum. é tanta gente e toda essa gente no começo nós fomos fazendo aqui. bom a gente tem uma um, é, a gente tem aqui uma, uma uma uma grande uma grande produção operística né com a com a com a Gisele. Com a Gisele, do, e, Gisele e o Ivo do, do Ganatti. Eles são uma, uma. Eu acho que é um orgulho uhum. tê-los, né? Eles são realmente fazedores, fazedores e produtores de, de ópera. E, mas então era, é muita gente. Então ópera, é, para mim, é um. É um carnaval parado. Uhum. Sabe? É um enredo todo. É um carnaval que fica só na Praça da Apoteosa, ele não tem a sapucaí. não tem a sapucaí. Mas se você olhar, ali tem cenário que passa, que muda, que são os carros alegóricos, você tem ali é, é, os figurinos, você tem ali a história, o enredo, né? então é, é uma junção. É, eu não acho que seja uma música de, de duas horas. Eu acho que é uma música, um teatro, é um balé, é um, é um teatro de cena, né? uma interpretação cênica, é, é tudo junto. Eu acho. É, é, olha, e é muita energia. É muita energia. Mária, a gente já falou de coisas interessantes aqui. Nós concordamos né, que a ópera era uma coisa popular. Sim. Né, e ela é colocada hoje num, num pedestal assim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 que me incomoda muito, mas ninguém conseguiu resolver, porque né, o contrário de erudito é inculto e o contrário de popular é aristocrático. E a gente faz música popular e música erudita, não, não tem nada a ver. Não, né? não, eu, não, eu te bom. dei aquele exemplo, o Carlos Gomes fazia os seus cartazes com, com, com, escrevendo com erro de português e o uhum. Luiz Tatia é professor titular da USP, mas o Luiz Tatia é popular e o Carlos Gomes é erudito. Quer, erudito quer dizer... É.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 Você acha importante, e se, se sim, como a gente poderia fazer para que todo mundo tenha acesso a isso? Claro que quem está nos assistindo vai falar, mas tá, tá no YouTube, isso é... mas não é assim. Ninguém vai assistir uma ópera e gostar, ou uma música de concerto, sem que, tenha, sem que tenha uma certa preparação. Você concorda comigo? Concordo, concordo, porque é, é, você tem que ouvir a primeira vez e você vai gostar na segunda vez. Você começa a gostar na segunda vez. E você precisa ouvir uma vez aquilo é, te soar estranho, porque tudo que você nunca ouviu te soa estranho. Uhum. E, e aí você vai se adaptando e vai gostando ou não uhum. daquilo. Né? E, e o, o oferecimento, da, o oferecimento fácil sem você ir atrás, não existe. A gente não tem mídia é, que leve, por exemplo, que toque. É, não tem, a não ser em alguns reclames que você ouve. É, Sim. Né? Propaganda ou reclame? Reclame era do nosso tempo, né? Hoje Nossa, é foi... eu... Meu Deus. <risos> e pegou de a idade, falou que eu não fala. Mas é a minha memória cultural. <risos> Mas é isso. É, então, tem, ali tem a... E ela vai lembrar daquela música. É, isso ajuda. né uhum. Isso ajuda. Mas é, eu acho que isso precisava levar de... Ser levado. A música precisava ser levada, ser levada de uma forma mais séria pelas escolas. Sabe? Tá. É, apresentar um leque, uma possibilidade é, da pessoa se encontrar. Né? com todo cuidado para não tentar impor uma cultura sobre a outra lógico lógico porque principalmente aqui no Brasil que a, a cultura é diversa uhum. né? e, e é isso que é bonito o mais bonito na, na, na nossa cultura é porque ela, você tem todas as, as todos os tons e todas as matizes da, da, da cultura aqui e agora você falou em classe dominante e aí a gente entra num outro aspecto, né? Uhum. Que é o aspecto de, de assistir a, a, a ópera pela vaidade, uhum. é, para desfilar a roupa bonita, porque era um né? teatro mais ópera é, porque isso faltou na infância, né? Encarar aquilo como ah eu ouço é uma coisa normal você as coisas que fazem parte do seu cotidiano você nem presta atenção, porque elas fazem parte de você. Maria, Ela é um prolongamento. Eu não é? sei nem se eu devia te contar isso, mas eu vou contar. Tá. É, o Edu Lobo, eu era, eu era jovem, devia ter uns 20 anos, 19, 20. O Edu Lobo estreou um balé no Teatro Municipal do Rio. Foi o primeiro balé dele, depois escreveu o um concerto para violão e tudo. E eu fui ver o balé do. E eu nunca tinha entrado no Teatro Municipal do Rio. E eu, um amigo, e a gente não tinha grana, e, e, e gostava de andar daquela maneira, largada, né? mas aí a gente fez uma performance, porque a gente chegou, a gente sabia que a gente contratava todo aquele povo todo emperiquetado uhum. E a gente estava indo lindo ali para ouvir a música, né, para para ser dançada. Do lobo, não era problema Porque a gente não tinha nem roupa para desfilar. Mas aí a gente piorou um pouquinho. A gente foi no supermercado, pegou duas sacolas, botou pão dentro e comeu no. no, no, no, no é era uma maneira mas, pô, isso aqui é pra ouvir música, não é para des, é, desfilar é. a roupa. E tem muito disso também, não tem? Olha, tem muito disso, mas o, a orquestra aqui, o, o maestro Reginaldo, está fazendo um belo trabalho para tirar isso. Grande Reginaldo. Grande Reginaldo. Ele está fazendo. Um bom, a orquestra está fazendo um bom trabalho nesse sentido, sabe? Uhum. De, de mostrar que as pessoas podem é, ir vestidas. É, e, e, a, e a juventude tem concerto, que é domingo de manhã, uma vez por, uma vez por mês, uhum. né domingo de manhã. Ela, ela ajuda muito isso, porque as pessoas vão, levam seus filhos, vão de bermuda. Sim. Isto uhum. é que, sabe, faz a forma gostar ou é uma, não, né? É uma extensão do, do projeto Aquários do do, do é, né? é, é, é, Exatamente. Então, é, é, e ele está fazendo esse trabalho tanto que hoje você você vê é, foi o, o, o público da, a, da orquestra aqui de Ribeirão. A gente vai muito a São Paulo, né? A gente vai muito e procura ver para ver as novidades e mesmo para para para para Consumir uhum. né? a, a, a cultura de uma forma geral. E a gente vai muito lá. E lá, você eu observei o seguinte, é gozado, mas nós fomos assistir uma, uma ópera, eu e meu marido, e a gente observou que a plateia parecia que tinha nevado. Era uma plateia branquinha. Os cabelos todos grisalhos. Né? Aqui em Ribeirão, não. Então, Ribeirão está colhendo hoje... O trabalho que vem sendo feito e que se ele tiver, se a orquestra tiver o apoio do governo, porque precisa, ela não é autossustentável, uhum. ela precisa ter o apoio do governo, a é, a nossa a nossa nosso público é um dos públicos mais jovens do Brasil. Público, disso? De público de Ribeirão Preto para é música isso? de concerto? Público para música de concerto. E isso é resultado de Desde 94, que se começou, 94, 95, que começou com você, inclusive você fazia parte da Secretaria da Cultura, sim, sim. o Juventude. É, Na que verdade, conserto. a gente fez primeiro O consertando, consertando. Que era sim. dentro do Teatro em é, Reforma, né? Isso. E depois foi o Juventude. Depois foi o patrocinado em 95, pela CETERP, que a gente pela CETERP, aí. isso, uhum, que, né? que comprou piano, que sim. hoje tem no, no teatro, uhum. né? E, e, e hoje a gente vê, a gente tem.. É, Jovens, a gente tem é, alguns, alguns é, músicos hoje em dia que estão à frente, né, alguns músicos eruditos, como o Lucas Galon, uhum. ele está à frente né, é, da, da, dos, de, de alguns projetos, aí, ou de, do, do projeto Alma, né, uhum. da, da, e faz muitas coisas, mas é um, um, excelente, um excelente músico. Ele, ele começou no Juventude Tem Concerto, tá ah, que bacana ele, ele começou e ele conta é um do, é um dos, dos, dos resultados daquelas sementes né Sim. mas ele a mãe dele assistir levava para ele assistir e ele se encantou e hoje é um é um muso, é um profissional de de excelência né? Mara, você tocou no ponto políticas públicas para a cultura a gente não vai ter tempo a gente vai ter que ficar umas três horas conversando sobre <risos> isso mas é, de uma maneira resumida se uhum. você conseguir como é que você está enxergando hoje a, a, as políticas públicas para a cultura no, no âmbito municipal, estadual? O federal não vou falar porque estão destruindo, não tem nada tem? de bom para falar. Não tem. tem? É, não tá tem. Bem. Então vamos não esquecer tem. isso, vamos ficar aqui. O âmbito municipal é. estadual. Eu acho, eu acho que, que assim, a, a coisa acontece, é, a cultura, ela acontece no município. As pessoas moram no Estado, né? moram na, na, na, na, na federação, no, na, país, no né? país, mas elas vivem fisicamente e, e, e fazem as suas, todas as suas... Elas no município. Portanto, o município, é, o que acontece lá em cima é um pouco resultado do que acontece na célula. O que acontece no corpo é resultado do que está acontecendo na célula. E nós estamos num período de muito desleixo com a cultura. Nós andamos para trás. Nós deixamos de ter... Você do tá falando no nome municipal ou estadual agora? Olha, eu falo em nome dos dois, porque eu acho que é consequência. Eu estou vendo, eu estou feliz, porque eu estou vendo uma reação. Eu estou vendo um movimento. Eu acho que tudo, tudo, é, toda a lei... É, tem um movimento antes, e é um movimento que é, é um movimento que precede a lei, é um movimento, e esse movimento tinha, é, tinha acabado, ele estava muito quieto, ele estava. ele não, não tinha movimento. Uhum. Tinham algumas pessoas é, correndo atrás de alguma coisa. E, ou de salvar alguma coisa, ou é, a, a pandemia também. É, não atrapalhou. Para mim, a pandemia ajudou, porque ela uniu as pessoas. E aí, a população percebeu que quem faz cultura é a população, é o cidadão comum. Uhum. Né? A, a cultura é, não é só a arte. A, a cultura é como a gente pensa, é como você pensa, né? é como a gente vive, é, se a gente senta na calçada, se a gente é não tudo senta na calçada... É, a cultura. é cultura uhum. né? E por isso ela é viva uhum. E por isso ela é transformadora e, e eu acho que isso não tem acontecido Nós, nós não temos espaços Os nossos espaços estão deteriorados Os nossos espaços municipais né? E isso vem com o tempo né? Mas é, sempre se tentou Pelo menos uma, uma Acomodar uma pequena reforma Dar um jeito, segurar ali uhum. é, Não fechar e, e, e, atualmente, os espaços é, que unem as pessoas, que unem a população para a cultura, eles estão fechados. O Marinho, o que a gente perde um é tão ajudados. pouquinho, nos três âmbitos a gente perde 3% do orçamento para a cultura. Se a gente tiver 3%, todos os âmbitos, você acha que a gente consegue trabalhar 3 bem melhor? A gente, gente, a gente tem 0,65, <risos> se não me engano. Uhum. exatamente isso é isso né exatamente era ver para aqui na cidade né? aqui na cidade porque o que vem que aí fala ah, estamos tendo um, um e tanto é do dinheiro que vem de fora uhum. é de é, é de muita coisa né mas é do dinheiro é, é que vem de fora é, então aqui dentro mesmo o, o dinheiro do município ele serve para manutenção não ele serve para RH é Isso, o que ele consegue Nós estamos com museus fechados. Ele consegue pagar os funcionários. funcionários. Uhum. Agora, como é que os funcionários sem equipamento, como é que eles vão uhum. conseguir planejar? Como é que eles vão fazer a gestão cultural da uhum. cidade? Uhum. Né? Mas, por outro lado, eu vejo o grupo da sociedade civil começando a Sim, a frente de cultura o fórum da, o fórum Regi... o fórum fórum da, da região fórum de cultura da região metropolitana exatamente que é, é não é partidário né uhum. você, você encontra que é o importante é você conversar não só com seus pares porque senão você vira uma bolha e não percebe o que, que você está acertando o que você está errando quando você encontra quando você se depara com contraditório é que você ou reafirma a sua posição ou você reforma a sua posição. Uhum. Né? Então, esses movimentos, eu acho, eu espero é, que nos próximos dois anos a gente tenha uma força para virar essa pasta. Já que você tocou nesse assunto e a gente está aqui caminhando para o final do nosso papo, infelizmente, porque para mim eu já ia abrir pedir para o Paulo que está sentadinho ali, buscar é. mais uma taça de vinho para a gente continuar <risos> conversando. Se fosse o caso, é. digo o seguinte, se você pudesse cruzar com o nosso próximo governador, que eu espero que seja o Fernando Haddad, que é caro você daria para ele no âmbito da cultura? Se você pudesse dar um, dois ou três toques, você ia oh, Fernandinho, por favor, não deixe de fazer isso, ou isso, tá. isso. Eu acho que duas coisas me vêm muito claras. A terceira eu vou ter de pensar um pouco, porque daí, na terceira, é, tem tantas prioridades é, concorrendo, né? mas uma das coisas que eu, que eu pediria a ele é que na, na região metropolitana... né? Nós temos a região metropolitana, que na verdade é uma lei é, que não funciona. É uma lei, mas que não, não, ela não foi implantada. Uhum. E quando você vê, e a região metropolitana é importante porque são 35 municípios que se trabalharem juntos, os nossos artistas têm como fazer a circulação. Os nossos artistas, que eu digo, é das 34 cidades. Uhum. Você vai conservar a memória é, regional... De uma forma melhor, quer dizer, toda essa soma de esforços, se você fizer por região, porque a gente já está extrapolando, e o movimento que nós temos, não uhum. é? Que você Sim. faz parte, extrapola o município. Isso seria essa, por favor, coloque a educação e coloque a cultura na lei, porque não está. Na lei da não região tá. metropolitana. Tem lei da região metropolitana. Primeiro, precisa fazer funcionar. Uhum. E segundo, precisa colocar a cultura lá que não está. Uhum. Não existe a palavra cultura na o lei. Mário, você tocou uma coisa muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar com uma reunião do pessoal de cultura com o Haddad de São Paulo e acabei não tendo a oportunidade de falar. Uhum. E eu voltei muito incomodada, porque ninguém falou do interior. Estava todo mundo conversando com o Adário como se ele fosse candidato a prefeito e a reunião foi lá em é. São Paulo. A partir daí eu comecei a bater pelos caminhos que eu tenho e agora está lá no programa. A gente precisa voltar a ter, sabe o quê? Que a gente não tem mais. O nome era feio, mas a gente dá outro nome. É delegacia Regional de Cultura. É. A gente não tem... Era delegacia, depois a delegacia começou a funar, funcionar na sede da... da... Da oficina cultural, oficina cultural que pra, né? não existe que hoje, né? tem alguma pessoa trabalhando. Sim. Você está entendendo? E se a gente tiver uma delegacia para gerir a, a cultura, para gerir, que não, não, não é gerir a cultura, mas para ser o contato mais sim. próximo para a gente pra conversar articular. com o secretário estadual de cultura. Para fazer articulação, sim. Isso, seria é muito isso. interessante. E, então, isso, isso é um, um, um instrumento que pode. É, colaborar em muito nisso que eu estou falando e o segundo e disso que eu estou falando da região metropolitana tá junto e o segundo pedido é, seria é, seria para ele é, o financiamento da cultura né porque bom primeiro para que ele divulgasse para a população o direito à cultura um trabalho forte nesse sentido né porque a pessoa, as pessoas só vão atrás dos direitos que elas sabem que, que tem E o direito à cultura, que é constitucional, o, o cidadão não sabe que ele tem uhum. este direito. Ele não vê, ele ainda não consegue, assim, a grande maioria, né? Claro. Eu estou dizendo, lógico, de todos. Mas ele não consegue ver o quanto é importante esse direito para a vida coletiva que resolve a vida individual. Então... Sempre quando você resolve o coletivo, você resolve o individual. individual claro. O individual resolver, ele acaba, você vai ter de correr atrás, você vai ter de correr atrás daqui a cinco minutos em, em negociação de balcão uhum. para conseguir aquilo, porque você conseguiu para você. Agora, se você consegue para todo mundo, esse é o direito à cultura. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa. E, mas para isso acontecer, para esse direito que é, então seria a segunda, ou uhum. seria... Agora, a terceira seria ligado ao financiamento das artes, né? ao financiamento uhum. é, cultural. Que ele não deixasse só editais. Uhum. Eu, eu acho importante ter editais, porque é ali que ele consegue é, é, dar prioridade àquilo que, que dá, demanda. Ele, ele vai, através dos números, ele vai falar, bom, ah, o pessoal da, da, da cultura popular está precisando mais disso, então uhum. vamos nos editais. Mas que ele deixasse o financiamento livre, o financiamento livre, né? no caso do Estado, que é o PROAC e CMs uhum. Eu acho que quando existe só o edital, o governo define o que a sociedade vai fazer. Qual é a cultura da sociedade? Uhum. Quando você tem uma mescla de financiamento, a demanda sai da sociedade para o governo. Tem um trabalho conjunto aí. Então, essa, esse, é, esse, isso eu acho que dá o equilíbrio, uhum. sabe, da balança aí, porque exatamente pelo erro da gente achar que quem faz a cultura é o governo. Né? Uhum. o governo não faz a cultura nós o cidadão comum é que faz a cultura no seu dia a dia uhum. né cabe a cabe a aos governos né nos três níveis fazer a gestão daquilo que nós queremos então este e, e você não faz sem o dinheiro claro né? sem o não. financiamento uhum. não, ninguém faz uhum. nenhum trabalhador faz. E quem está na cultura é, o tra é trabalhador da cultura. Sim, né? sim. E, então eu acho que esse equilíbrio, eu acho que seriam esses três, esses três pedidos. É a região metropolitana, a, a, a cultura estar ali para ser discutida pelos prefeitos, enfim, é, pela, pela região, e o financiamento e um instrumento, que esse é fantástico, esse de ter um, um delegado uhum. que poderia estar na região metropolitana. Claro, não é? Que poderia ser pode é o elemento em... que está lá. Exatamente. É, seria esse, acho que seria perfeito. Fernandinho, Sim. Fernandinho Haddad, por favor, pode ouvir a nossa querida Mariângela, porque ela mandou bem nas três proposições dela, pelo menos do meu ponto de vista. E você que estava aí nos assistindo ou nos ouvindo e acha que não faz cultura, nesse momento você deve estar fazendo cultura e não sabe. Ou daqui a pouco você vai fazer uma comidinha, aquela comidinha que foi sua avó que ensinou, ou um bordadinho, você está produzindo cultura. Não é só isso, não, e cultura também não é só arte. Eu acho que ficou claro isso aí para vocês. Para terminar, minha querida, eu queria te dar um abraço e agradecer ah, sua presença. delícia! <risos> muito obrigado, Sim, tá? Delícia, e eu vou te chamar bom. outras vezes, <risos> porque muito o papo obrigado. é muito bom, tá bom? Tchau, gente. Então, estreamos assim o, o podcast Jeca Total e muitos mais virão. Um abraço. Jeca Total, Jeca Total, Jeca Total. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.